Cheia de arte, poesia e força derradeira Quero cantar, quero mostrar que é possível O flu da canção energizar a alma Quero cantar com dois acordes ou apenas uns três ou quatro tudo que posso dizer e sentir Por você, pelo mundo, por Este país, essa nação de invenção Porque eu acredito que pode ser Outro devia ser Chico já nos ajudou também, a Gal mostrou que é possível, os novos baianos então, outra vez o rap soou, forte bateu, o carnaval acordou e O povo viveu, o povo morreu O povo está, o povo adormeceu Acordou e acordou novo dia Acordou novo dia, devia ser Quero cantar uma nova canção brasileira nosso rap e poesia aterradeira Quero cantar, quero, quero falar Quero aprender, quero ensinar Eu quero ser mais do nosso viver Do nosso ser tão tropical, tão alto astral que é, é o ser que é o estar atento? Tão alto astral que é estar aqui, assim como somos nós, tão verdadeiramente brasileiros. Quero ajudar um outro tempo de muitas vozes, multidões acordando pro amor. De multidões acordando pro amor. A paz virá e vai reatando esse ódio pra outro planeta. A canção brasileira pra ensinar pra aprender outros caminhos um novo modo de ser diante do que está aí eu quero viver quero poder aprender quero acreditar quero de novo sonhar Outros sonhos mais fortes que antes, outros sonhos mais fortes que antes. Quero poder dizer que a poesia construiu meu ser.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 Quero agradecer aos que vieram antes de nós Aos que adormeceram, aos que adormeceram Aos que adormeceram, aos que adormeceram, aos que adormeceram. Quero agradecer Obrigado, quero deixar, muito obrigado, quero deixar, muito obrigado. Me emocionei, boa.